Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje é o dia 28 do Desafio Criativo e eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre Bullet Journal. O que é Bullet Journal e por que, que eu vou começar a fazer um ano que vem. vocês é o que é bullet journal. Bullet journal nada mais é que uma mistura num caderno só, agenda, diário e to do list, que é aquela lista de tarefa. Então você junta essas três coisas num caderno só. Geralmente a galera usa pra fazer bullet journal sabe aqueles model aqueles cadernos é, sem aro e sem pauta também com folhas brancas pra fazer? Eu pelas pesquisas que eu fiz eu quero que seja um, é, um um caderno, qualquer caderno, não precisa ser moleskine, porque a moleskine é uma marca, né? Qualquer caderno que seja pontilhado para eu poder fazer os gráficos com mais facilidade. Eu não quero que a folha seja branca porque eu, Maria, não tenho habilidade em estar tá traçando as coisas e desenhando. O meu bullet journal não vai ser um bullet journal artístico. Muita gente faz desenhos e coisas lindas, eu vou mostrar mais pra frente no vídeo pra vocês. Eu não tenho essas habilidades. Eu quero me organizar, traçar minhas metas, meus objetivos de 2019, ter uma agenda, ter uma relação com o dia a dia, as minhas ideias, tudo num caderninho só. E essa é a proposta do bullet journal. Tô muito empolgada pra organizar as minhas ideias dessa forma e na esperança de que dê certo. Então agora eu vou pesquisar aqui com vocês algumas referências e como que você pode encontrar ideias e onde você pode encontrar ideias pra construir o seu bullet journal, se você quiser construir um, é claro, né? Então vamos lá, vai aparecer a tela do computador aí pra vocês, só um minuto. O primeiro site que eu pesquisei, só pra poder dar as minhas referências pra vocês, se vocês souberem, da... souberem pra vocês... Ixi... Para vocês ficarem sabendo da onde que eu tirei essas ideias e como que eu descobri isso tudo Foi esse artigo aqui dessa menina, Bruna Guimarães Que ela explica o que é bullet journal, como vocês podem ver aí E ela explica várias outras coisas também, o passo a passo Então o link do... desse artigo dela vai estar tá na descrição do vídeo Porque se vocês tiverem interesse é bem legal para vocês se aprofundarem bem no assunto A outra coisa que eu quero falar pra vocês que é importante é sobre o criador é esse site aqui, bulletjournal.com é A pessoa que criou esse método tem esse site, só que é tudo em inglês Vou deixar o link na descrição, que se você quiser deixar o seu e-mail lá e o seu nome Eles mandam ideias, alterações, inspirações Então é muito legal você saber diretamente do lugar Só que o site, como vocês vão ver, ele vende muita coisa, ele não só dá ideia e eu, no momento, não estou interessada em comprar nada oficial por The Journal Eu vou pegar um caderninho mesmo, inclusive como eu nunca fiz um, eu tentei fazer um tempo atrás, não deu certo, eu vou pegar um caderninho velho que eu tenho aqui em casa pra fazer dezembro, pra eu já me adaptando, e aí vou comprar um novinho pra fazer de 2019. Lembrando que bullet journal, ele não tem uma obrigatoriedade de ser o ano, ele é livre, por isso que ele é bom, ele não, você pode colocar as datas dele nele ou não você pode controlar ali por mês ou não e isso tá me deixando bem satisfeita porque aqui na Irlanda, as agendas que eu, ah, se você Novo no canal, eu moro em Dublin, na Irlanda E as agendas aqui, elas são de, Do meio do ano Até o, o outro meio do ano Então, por exemplo, a agenda é de julho De 2018 Até julho de 2019 Pra mim é estranho, se eu for comprar uma agenda agora Eu vou achar uma agenda que começa há seis meses Atrás e que só vai durar mais seis meses E isso me deixou Incomodada demais da conta então, é mais um motivo para eu partir pro bullet journal, porque eu tenho um caderninho para fazer os meus diários, um caderninho para fazer minhas metas e objetivos e mais um caderno para ter agenda e datas. Eu quero juntar isso tudo, que é a proposta do bullet journal. Agora eu vou abrir aqui a tela para vocês para mostrar aonde eu pego as minhas inspirações e como que eu construo, vou construir o meu bullet journal. Tem um site que é uma rede social, na verdade, que chama Pinterest. E é um é um como que é o Pinterest? É um painel de ideias, inclusive tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês Explicando mais ou menos, é um vídeo antigo, foi um dos primeiros vídeos do canal, nossa Eu não tenho nada a ver com aquele vídeo mais, fisicamente falando Mas é um vídeo interessante pra você entender o que é Pinterest, então vamos entrar aqui no Pinterest se você ver, eu já pesquisei aqui, ó, Bullet Journal Ideas. E me apareceu algumas ideias aqui. Como, por exemplo, é... olha esse aqui que gracinha. Pra você organizar os meses do ano, a semana, tudo no... em duas folhas só. Lembra que eu falei pra vocês que tem uma galera que faz o Bullet Journal extremamente artístico? Olha esse exemplo aqui. Vou abrir agora pra vocês. Eu não consigo fazer isso aqui. Tô abrindo vários aqui pra vocês, pra poder mostrar... Olha esse aqui, por exemplo, esse outubro aqui dessa menina. Ela fez umas luas, colou um papel, fez um desenho de signo ali embaixo. Aqui ela já colocou uma montanha, aqui um post-it, aqui umas fitas. Eu não tenho essas habilidades de fazer esse negócio. Então vocês não precisam esperar isso de mim. <risos> o meu boletim não vai ser papagado, assim, vai ser super simples, tá? Então aqui no Pinterest você consegue ter, olha que legal É o que eu preciso, ó, primavera de 2016 O que eu quero e o que eu preciso É uma lista de compras, mais ou menos, de goals Também você vai encontrar formas de você decorar o seu bullet journal Se você quiser fazer ele mais bonitinho e aqui você encontra ó formas de você fazer títulos, tá vendo? Eles ensinam a desenhar banner, tudo isso você encontra tanto no Google, mas eu acho mais fácil encontrar essas coisas criativas no Pinterest. Olha esse daqui, a menina colou um monte de fita de, gente, é muito artista. Eu não sou essa pessoa. Olha esse, a menina desenhou uma ro... gente. Deixa aí nos comentários se você é uma pessoa artística ou não, porque eu <risos> Eu não sou, querida Não, um mais lindo que o outro Eu me sinto até humilhada Essa listinha aqui é uma ideia que eu quero muito fazer é, O que, que eu já assisti no Netflix É como se você fizesse um controle, né? Um, um, um gráfico de uma forma diferente E aí escreve o nome das séries E aí você vai marcando quais temporadas você já assistiu e quais não Uma espécie de controle Olha que lindo esse bullet journal Meu Deus do céu o meu não vai ser assim, o ah, meu, meu pode ser assim, ó, simplinho. Ó, super simples, super bem organizado. Ó, o pode tipo folha de aniversário. Então é isso, eu vou construir o meu bullet journal. E depois que ele estiver pronto, se vocês quiserem ver, eu posso fazer um vídeo filmando assim de cima só o meu Bullet Journal, o que, é que eu tô fazendo e como que ele está funcionando para mim. Eu vou testar agora nesse mês de dezembro e se eu conseguir, eu vou entrar em 2019 com o Bullet Journal para organizar a minha vida. Deixa aí nos comentários se você já conhecia o Bullet Journal, se você sabe mexer no Bullet Journal, se você sabe como que ele funciona e se você não, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se você vai fazer o ano que vem ou não. Vamos conversar, até o próximo vídeo, um beijo! Tchau!